Uma câmera instalada em Taquara, na região metropolitana de Porto Alegre, registrou a queda de um meteoro na madrugada de sexta-feira, 12 veja o vídeo acima. O pós-doutor em engenharia e diretor científico da Brasília Meteor Observation Network, Bramon, professor Carlos Fernando Jun, responsável pela captura das imagens, informou que o bólido entrou na atmosfera a 122,2 mil km H, e começou a perder força. O especialista calcula que o meteoro foi extinto a 36 km de altitude, sem causar qualquer dano. O fenômeno foi captado também por câmeras em Torres, no litoral norte, e em Santa Catarina. Ele pôde ser visto por alguns segundos, às 13h21, horário de Brasília. Ele pesava 12 kg quando ele entrou na atmosfera, com o tempo ele diminuiu a massa, até que os fragmentos foram mínimos. O objeto foi totalmente consumido em sua passagem atmosférica, a cerca de 145 quilômetros sobre o mar da costa do Rio Grande do Sul, afirma. O professor conta que no grupo Bramon, cada um, de forma voluntária com equipamento próprio, realiza registros dos fenômenos. Cada pessoa adquire seu próprio equipamento, e mantém operando 24 o grupo reúne vários profissionais, que trabalham de forma voluntária em prol de fazer o registro, a análise, conta. O professor tem câmeras funcionando em Taquara, São Leopoldo e Porto Alegre. As câmeras têm imagens 360 graus. Elas captam todo o Rio Grande do Sul, Uruguai, Santa Catarina, Paraná, parte da Argentina, afirma. Segundo Jun Bólido é o nome dado ao meteoro quando ocorre a explosão. São meteoros que possuem uma magnitude igual ou superior a menos 4, forma de uma bola, daí vem o nome popular de bola de fogo, explica o professor. Bólidos podem ser seguidos de explosões ou explodirem no final. Diariamente, a Terra é bombardeada por meteoros, que entram aqui, são atraídos pela gravidade da Terra. É uma coisa comum. Durante o dia e a noite, não tem hora, nem lugar para acontecer. Mas não é normal a gente fazer um registro dessas proporções, explica o professor.